Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou estar falando sobre o amém. Amém é uma palavra que a gente usa muito, várias vezes na nossa vida cristã e muitas pessoas não entendem o verdadeiro significado do amém e acabam usando como uma concordância qualquer. Bem... A primeira curiosidade que eu queria trazer sobre o amém é que é uma palavra que está presente em praticamente todos os idiomas. Às vezes muda uma forma ou outra de escrever ou de se falar, mas a essência dela está presente em todos os idiomas. Isso é maravilhoso, eu já acho isso um sinal incrível da palavra do Senhor. Por quê? Bem, o amém, a gente traduz ele no português como que assim seja. É, é isso mesmo, concordo, seja feito isso na minha vida. Só que mais do que isso. Na palavra de Deus, quando o amém vem no começo, ele significa verdadeiramente. Como assim no começo? Todas as vezes que você lê na palavra do Senhor Jesus falando em verdade, em verdade vos digo, ou em verdade, em verdade, na verdade, aquilo ali em hebraico estava escrito amém. Então, quando ele começa a frase com amém, aí ele está falando verdadeiramente, é certamente. Quando você fala o amém no final... Tanto nas orações, quanto nas passagens bíblicas, quanto na nossa vida, aí sim, ele toma a, a significância de dizer que seja feito, que assim seja, que isso se torne realidade. Mais legal do que isso, é o fato de que Amém, na verdade, é um acróstico. Uma sigla que representa uma frase em hebraico, Deus, Rei, Fiel. Adonai, Melech, Neemã. E aí, as primeiras letras formam essa palavra também derivada da sonoridade do Amã, do hebraico, que significa crer. Então, só agora a gente já tem no Amém verdade, certamente, que assim seja, e crer. Mas o significado mais importante do Amém, eu consigo te mostrar em Apocalipse 3, 14. No comecinho, na sétima carta, à igreja de Laodiceia está dizendo assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não só nessa parte, mas usando ela como base principal, eu posso te explicar que o Amém, na verdade, é um dos nomes do próprio Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você diz Amém, além do significado de concordância e unidade, você está falando o nome do Senhor Jesus. Você está revelando aquele que começou e terminou todas as coisas. O Jesus... Como amém é o Deus que concorda, é o Senhor que fez todas as coisas serem possíveis, é aquele que fez o sacrifício que ninguém poderia fazer e através dele todas as promessas podem ser cumpridas, porque agora nós somos feitos justos pelo amém. E o melhor de tudo, Jesus veio na nossa palavra de Deus ali no Velho Testamento. Só que no Antigo Testamento já vinha falando dele várias vezes, não só em Isaías e Davi, mas em vários sentidos você consegue enxergar Jesus. Agora em Deuteronômio, capítulo 27, você tem na lei que foi enviada a nós, ao povo, que não ia conseguir fazer mesmo, várias maldições. E ali você tinha o um Amém. Falava assim... É, maldito aquele povo que não cumpria a lei, todo povo diga amém. Maldito aquele que não fizer isso e isso, todo povo diga amém. E no capítulo 28, quando ele começa a dizer as bênçãos a igreja, não existe um amém. O povo não diz amém para as bênçãos, só diz amém para a maldição. Isso é muito interessante, porque isso faz a gente pensar que a nossa concordância, o nosso merecimento no Velho Testamento, ou seja, antes do próprio Jesus, era só para maldição. Até ali nós não éramos justos o suficiente, nós não éramos feitos filhos amados de Deus através do sacrifício de Cristo, então nós poderíamos concordar com a única coisa que nós poderíamos fazer, que são maldições, são leis que nós não conseguimos cumprir, mas depois... Depois que Jesus vem, depois que o próprio amém se faz pessoa e cumpre todas as promessas e carrega todas essas maldições, agora nós podemos dizer amém para as bênçãos. Agora, em 2 Coríntios, você tem lá claramente que as bênçãos e as promessas do Senhor são faladas sim para você. Isso quer dizer que o amém de Deus existe depois que o próprio amém se fez carne, logo quando você tem uma vida sem Jesus, debaixo da lei, você está debaixo de maldição, porque você só pode concordar com aquilo que você merece. E você não merece nada, eu não mereço nada. Agora, a partir do momento que a gente entende Jesus como aquele que fez a ponte, aquele que tomou todas essas maldições merecidas e entregou na cruz, e agora se fez o rei Deus fiel... Adonai, Agora nós temos um amém que concorda verdadeiramente com a nossa salvação e com a nossa justificação. Então agora sim, nós podemos dizer amém Senhor, eu recebo todas as bênçãos e as suas promessas que o Senhor disse sim para mim lá em Coríntios. Eu concordo. E lá em Deuteronômio, naquelas bênçãos, eu também tomo posse, porque o Senhor cumpriu a lei. E aquelas maldições já não são mais para minha vida. Porque eu já não vivo mais pela lei, mas pela graça de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você possa dizer amém com muito mais fé. Porque quando você diz amém, você não só honra e adora o nome de Jesus. Não só adora ao Senhor. Mas essa palavra, esse acróstico, ele ativa a sua fé. Então, que a sua fé seja muito ativada. Deus abençoe.